repelente e protetor solar? Claro, somos fãs dos dois. Saiba que o repelente é sempre o último a ser colocado.